O Projeto Ponte Partida é um projeto de aprendizagem ativa que utiliza as técnicas de Project Based Learning, Team Based Learning e jogos educacionais. Ele é dividido em algumas etapas, sendo a primeira a publicação do edital. Nessa primeira etapa, os alunos são divididos em equipes e essas equipes atuarão em conjunto ao longo de todo o semestre. Essas equipes deverão desenvolver estudos e projetos de uma rodovia, também desenvolver a fiscalização e a defesa da mesma. As grandes etapas a partir da publicação do edital são a audiência pública, onde as equipes devem fazer a defesa do seu estudo para uma banca examinadora, a abertura dos envelopes, onde as equipes devem apresentar o seu projeto de rodovia, esse projeto contempla o projeto geométrico de terraplenagem. Na sequência, abertura dos envelopes, as equipes atuam também como fiscais uma das outras, que é onde o processo de aprendizado se dá de forma mais significativa, e na defesa da fiscalização que foi realizada pelas demais equipes. Ao término, nós temos a premiação das principais equipes, num evento muito bacana, onde a primeira colocada de cada lote recebe uma premiação em dinheiro e também a possibilidade de publicar um capítulo de livro. O Team Base Learning estabelece que uma equipe para se tornar mais produtiva ela tem que ser o mais heterogênea possível. Nesse sentido, nós utilizamos uma dinâmica que é um sorteio realizado com baralho. Isso nos permite trabalhar aqui com até 52 alunos no projeto Geralmente nós trabalhamos com 48 alunos na divisão de até 12 equipes de 4 alunos. As equipes podem ter 4 ou 3 alunos num momento inicial e nós permitimos que equipes cheguem lá no final com pelo menos 2 alunos. Caso o aluno fique sozinho, nós remanejamos ele para uma nova equipe. O projeto Ponte de Partida foi idealizado em 2015 2 tendo a primeira edição 2016 1. Um. No ensino remoto emergencial nós tivemos que realizar uma série de adaptações ao mesmo e uma das adaptações mais interessantes foi a incorporação da ferramenta Notion que nos permitiu gerenciar toda a produção desenvolvida pelos alunos e disponibilizar esta num site de todas essas edições nós passamos a ter uma série de parceiros e apoiadores Hoje, como parceiros, nós temos instituições como a Universidade Federal de Santa Maria, quer seja no campus de Santa Maria ou de Cachoeira. Nós temos a Univates, a Unisc, a Ubra, várias e várias, a Universidade Federal do Paraná. E também, agora, mais recentemente, uma parceria com a Universidade de Aveiro em Portugal. Nós também temos, apoiando esse projeto, hoje a CCR Via Sul, que nos permite desenvolver o projeto com bolsistas remunerados e que também nos permite oferecer uma premiação para os alunos. Esse semestre de 2022-1 para a URGS é especial, que é o nosso semestre de retomada do ensino presencial. Eu acredito que os alunos tenham sido surpreendidos pela proposta. Eles estão ainda... Armazenando as informações para verificar o nível de comprometimento que eles terão com o projeto. E isso é muito interessante, esse fato de fazer com que eles saiam do habitual é bastante significativo. Claro que essa proposta não atinge todos, vai atingir alguns, mas aqueles que essa proposta consegue atingir, ela vai fazer uma diferença bastante significativa. Nós estaremos. No Portas Abertas, no próximo 25 de 6, com o projeto, com o simulador, com óculos de realidade virtual, porque consideramos muito importante essa possibilidade de mostrar um pouco da URGS para, principalmente, as escolas de ensino secundário, trazer mais alunos destas instituições para a engenharia e para a engenharia de infraestrutura.